Shalom! Mais um devocional para os nossos corações. O devocional de hoje encontra-se no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 53 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor, Pois é necessário que aquilo que é corruptível no homem, que é a mente, a mente no homem é que é corruptível, isso você pode consultar no livro de Segundas de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, eh, diz que a mente que se corrompe, ela deve se revestir da incorruptibilidade, ou seja, a mente que se corrompe no homem, para que não se corrompa mas ela precisa ser revestida da semente eh, incorruptível, que é Cristo, que é a palavra de Deus. E aquilo que é mortal, Quer dizer, o corpo que é mortal se revista de imortalidade, se revista de Cristo, Cristo que é imortal dentro do homem. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela, pela vitória. Quando, ou oh, onde está a oh morte, a sua vitória? Aqui uma pergunta eh, provocativa ou retórica que Paulo faz. o oh morte, onde está a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? Onde a força eh, da morte está? Onde é que ela está? E Paulo, no versículo 56, responde, dizendo, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o que dá força à morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O pecado é nada mais senão o, o ou seja, a morte é nada mais senão o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Tirando e o que dá força ao pecado é a lei. Tirando a lei do caminho, o pecado não tem força, e o pecado não tendo força não tem substância. O pecado não tem mais substância eh, espiritual, logo a morte deixa de existir. Então o segredo está em remover a lei, porque ela é quem dá força ao pecado, não que a lei seja má, mas a lei dá um direito legal eh, no pecado para que a morte aconteça. Logo, se queremos anular tudo ela, nós devemos primeiro lidar com a a lei. E isto Deus já fez. Deus cancelou a lei por intermédio de Cristo. Cristo é o fim da lei. Quando nós olharmos para Cristo e recebermos uh, os, os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz, que anulou a lei, então ela, a morte deixa de ter força na tua vida. A lei.